Hoje eu vou falar sobre o Valdemiro Santiago tá vendendo semente mágica pra curar coronavírus. Pense que se você quiser entender treta, assiste até o final e bora pro vídeo, tá ligado? Enfim, eu tô rindo porque é treta realmente é muito engraçado esse esquema, mano. Vocês não vão acreditar. O Valdemiro Santiago tá vendendo semente por mil reais, semente do bem lá, que diz, né? Então o cara tá vendendo semente por mil reais, cara. E que eu pergunto, mano, como que o ser humano consegue fazer dinheiro a partir do nada, tá ligado? Tipo assim, o cara, ele vende uma coisa pra natureza de graça, mano, pra todo mundo, ainda por isso ela consegue dinheiro. Stonks! Sério, mano, o cara, cara, ele vendeu semente pra curar o coronavírus, cara. Não, sério, é, é muito engraçado. Como assim? Cara? O cara tá vendendo semente, mano. Pra curar uma doença. Que ele nem descobriu um vacina. Não, não, sério. Ele não acredito, mano. Brasileira brasileira, fogo, tá ligado? E, e, tipo assim, o cara tá vendendo cura pra coronavírus, mano. E, e, e tipo, e agora falando sério. O cara, claramente o cara tá mentindo até, porque senão... É, o Ministério da Saúde estaria distribuindo essa semente de mil conto. Então... Tá nem distribuindo, mano, mas, mas, mas é uma mentira, tá ligado? Esse cara tá só explorando a fé ali, mano, então não acredita em qualquer coisa, não vai só pela fé, mano. Porque às vezes pode ser mentira, pode ser enganação, tá ligado? Então é isso, se você gostou desse vídeo, um vídeo um pouco mais... mais explicando essa situação e também <risos> dando uma bela risada, porque realmente foi muito engraçada quando eu vi isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho compartilha, até porque eu sei que você quer que mais pessoas deem risada, mano. Principalmente nesse tempo de quarentena, se vocês estão precisando rir. E também, se você assistiu até o final, comenta, hashtag assisti até o final. Tchau, tchau galera. Tchau.